Todos conhecemos os conceitos básicos de poderes do mundo de One Piece. Mas quando novas camadas ou melhor tonalidades são adicionadas. Sua cabeça simplesmente explode. O que exatamente Luffy fez aqui ao conversar com o Momonosuke. Mesmo estando desacordado e no fundo do mar. Ele despertou um novo poder? Está ligado ao Joy Boy? É uma forma avançada da voz de todas as coisas? Afinal de contas. Qual o objetivo maior desse poder? Quer saber mais desses segredos? Então se ligou a falar nisso, agora. Fala Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Episódio 1036 de One Piece veio com uma coisa bem misteriosa. Afinal, o que o Luffy fez ali no fundo do mar? Deu tenho a explicação definitiva: Sim, é um novo poder, uma nova. E eu vou explicar tudo pra vocês Porque mesmo no mangá isso ainda não foi meio que confirmado Mas temos uma dica central sobre o que aconteceu aqui Que explica definitivamente se é voz de todas as coisas Se é aqui, é uma nova atualidade É um poder relacionado a Joy Boy Bom, assiste até o final, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever Se já é um inscritão da pior geração Dispara o like E agora com vocês, tudo sobre o Piece 1036 Então vamos lá galera, o episódio começa com Luffy inconsciente e afundando no mar Enquanto no palco principal o Chopper está sendo mordido pelo Queen E é onde podemos ver as reações de todos os aliados sobre o anúncio da derrota de Luffy para Kaido Todos eles ficam chocados e começam a perder a sua vontade de lutar. O anúncio foi feito justamente com esse intuito. Quebrar a vontade e o espírito da aliança durante esse ataque. Vemos então o grupo de Sanji com Zoro, Izou e Kawamatsu. E eu simplesmente adoro como Sanji casualmente... <risos> Usa o Zoro para acertar os homens de Kaido e E Kawamatsu mencionam como a informação está desencorajando O seu lado da aliança com o sucesso Vemos também o Queen dizendo que subestimou bastante o Chopper Achando que por fim ele poderia entrar no jogo Isso é interessante porque mostra que o Queen ainda não deu tudo de si A sua forma híbrida certamente deve ser bem engraçada e bem poderosa Pero espero usa um novo ataque, a chuva final de 2 Atirando uma enorme quantidade de flechas em todos ali na sala E o Queen, ele ataca o Chopper ao mesmo tempo E algumas... Presas mecânicas bem afiadas acabam crescendo no lugar dos dentes do Queen. Eis que de repente Sanji entra e chuta a cara do Queen com seu Diabo Jumbo. Quebrando todas essas presas da boca da calamidade. Sanji usa o seu novo ataque. A Hotzeri Strike. E o melhor de tudo é que o Zoro ainda está com ele na cena. <risos> Não devia acabar nunca Com o impacto, o pescoço do Queen gira ao redor do seu corpo E esse giro acaba bloqueando todas as flechas que Perospero Disparou Temos então essa cena bem emblemática Minha favorita do episódio Que é o Sanji cumprimentando o Chopper Por tudo que ele aguentou até agora E o Chopper que está em prantos Porque o Luffy foi derrotado Tem então o Sanji à sua frente Dizendo para ele não chorar E se lembrar de quantas vezes Eles já presenciaram milagres O Sanji dizendo isso Enquanto carrega uma Zoro Zorocrux Falando sobre vilagres torna tudo muito mais emblemático nesse ponto Sanji então gentilmente chuta o Zoro pro Chopper e diz que quando ele for curado ele vai poder valer por cerca de 10 homens E o Zoro do nada acorda e diz que na verdade ele vale por 2 mil homens Sanji e Queen finalmente Vai acontecer meus amigos. E as pessoas estão um pouco confusas aqui. Porque o Sanji não perdeu a vontade de lutar. Depois da derrota do seu capitão. Ao qual surge também o Marco dizendo. Que é por isso que ele gosta dos chapéus de palha. Vamos lá galera. Tem bastante coisa nessa cena aqui. Os samurais perguntando por que o Sanji não para de lutar. Quando o seu capitão entre aspas morreu. E Marco dizendo que é por isso que ele gosta deles. É porque isso... Representa o que o Marco passou e fez depois que o Barba Branca veio a morrer em Marineford O Marco ele continuou forte para homenageá-lo, para vingar a sua morte Eu absolutamente amo também o como casual é o Zoro sendo usado como uma arma nessas cenas Ele nem mesmo acorda quando está sendo utilizado para acertar os Piratas das Feras Mas ele acorda para responder a provocação do Sanji, é genial A frase do Zoro aqui sobre ele valer dois mil homens É um retorno diretamente a Zoro, Onde no capítulo 819 O Luffy diz que Sanji a bordo É o mesmo que ter mil homens ao seu lado E o Zoro que não perde a chance de comentar Nesse caso diz que ele vale por dois mil homens Muito legal essa coleção Muito bom ver o Oda trazendo essa pequena provocação de volta. Eu achei realmente um grande momento quando o Sanji disse que não é a primeira vez que o Luffy volta, que milagres acontecem. Chopper, por mais que tenha vacilado ao ouvir a notícia da derrota do seu capitão, ainda assumiu todos os riscos dos 30 minutos da sua Monster Point modificada por seis e continuou lutando. E agora que o Sanji pode lutar melhor contra o Queen do que o Chopper, o Chopper certamente vai poder cuidar melhor do Zoro. Do que o Sanji estava fazendo. É um paralelo bem legal. O aumento do Sanji. E o Soap também lá em Eneslobe. Tem bastante paralelo aqui. Nesse episódio. Lá em Eneslobe. Para quem não se lembra. O Sanji diz ao Soap. Que todos têm coisas. Que eles podem. E não podem. Fazer. Eu vou fazer o que você não pode fazer. E você faz. O que eu não posso fazer. Muito legal isso. Por fim. Depois de centenas de episódios. Sanji finalmente consegue. Sua primeira luta séria. pós time skip. E é um comandante Yonkou, já no interior do castelo Lá no primeiro andar, podemos ver o que Kanjuru No chão, Momonosuke e Shinobu Conseguiram correr e Kaido está prestes a segui-los mas é apunhalado na perna por Kinemon cuja cabeça está toda ensanguentada a tenacidade de Kinemon é claramente formada não por servir somente a Dei, mas por criar um vínculo tão forte como Onosuke durante toda a sua jornada conforme vemos os seus pensamentos surgindo quando eles tiveram que assumir o papel de pai e filho para fugir de Wano e buscarem seus salvadores e que cena meus amigos Kaido pergunta a Kinemon qual é Objetivo de continuar, Kaido então pega uma katana e perfura a Kinemon para que ele tenha uma morte honrada como um nobre guerreiro samurai. Uma coisa que One Piece infelizmente acaba falhando é que nós fãs perdemos a capacidade de se chocar. Com cenas como a de Okiko e Kinemon devido à falta de mortes na série. Se eles morrerem será um golpe fantasma e bem tardio quando percebemos que eles não estarão no banquete final. Eu agora vendo essa cena eu acho ela épica mas não consigo ficar triste porque o sentimento de que eles vão se levantar é sempre mais forte. Isso realmente. O Piece peca um pouquinho. Por fim. Vemos o Momonosuke. E ele está carregando. Aquele sapinho Mary. Então ele usa o sapo. Para transmitir a sua voz. Ao redor de Onigashima. Retransmitindo uma mensagem. De Luffy para todos. Que aguentem. Até o último suspiro. Porque ele definitivamente. Vai voltar. E derrotar Kaido. E conforme o Momonosuke. Diz essas palavras. A força da aliança. Acaba se animando novamente. Vamos lá galera. O que temos aqui é um novo poder, sim, do Luffy. Para explicar, ele eu vou acabar dando um leve spoiler do mangá. Pois o que o Luffy fez aqui não volta mais a acontecer no arco de Wano. Então, esse episódio é perfeito para elucidar esse novo poder. Então, aviso dado: para entender o que essa voz que Luffy usou, precisamos voltar aos conceitos Básicos de Haki, como entendemos o Haki é a sua vontade, todo ser vivo tem Haki, mas poucos sabem como despertá-lo e usá-lo Aqueles que o fazem podem usá-lo para aumentar seu poder físico com o armamento ou seus sentidos com a observação Ou então ambos juntos, eles podem até treinar para obter formas avançadas Deste dois, algumas pessoas porém nascem com a capacidade raríssima do terceiro nível de haki, estes são os conquistadores cujas vontades poderosas e carisma reúnem as pessoas ao seu redor e lhes permitem liderar os outros com muita facilidade sua vontade e portanto seu haki é tão potente que quando eles perdem o controle podem vazar e dominar aqueles ao seu redor o haki do rei é impulsionado puramente pela vontade Transbordante do seu usuário A maneira como vemos e organizamos o haki é muito semelhante a um triângulo Um fluxograma com três cores primárias O armamento, a observação e o rei Três maneiras separadas de usar haki com suas próprias formas avançadas Que criam as novas tonalidades ou se preferir subcategorias em cada um dos haki's Porém, o Luffy nos apresentou uma nova escala de cor. Mesclar duas tonalidades primárias criou o revestimento do Rei. Um poder raro visto apenas com Kaido, Roger e Barba Branca. Então, o que chamamos de Haki do Rei avançado atualmente, não chega a ser uma forma avançada do próprio Haki do Rei. É apenas o usuário mesclando dois Hakis. Armamento e Conquistador para uma nova variante. Uma nova tonalidade feita com níveis avançadas de controle dos Hakis. Então chegamos ao que o Luffy fez aqui. Vemos ele inconsciente no mar. No que parece estar se comunicando e passando uma mensagem a Mamonosuke. Como isso é possível? Como o Luffy... Pode usar um poder desse apagado. É Haki, é voz de todas as coisas. A dica aqui, para confirmar que sim, é Haki, galera, foi montada por Oda durante o primeiro encontro de Luffy e Kaido. Após o Luffy ser nocauteado, ele continuou usando o Haki do Rei e derrubando subordinados de Kaido que tentavam chegar perto dele, ou seja, aqui no mar. Temos a mesma coisa acontecendo. Tivemos uma outra cena no mangá mais à frente na história. Onde outro personagem usou o mesmo poder que o Luffy aqui no fundo do mar. Se comunicar a distância com alguém. Então sim... Vem dos originais japoneses do mangá. E apenas lá é confirmado que acabamos de presenciar um poder completamente novo. Mas por que isso é possível pelo mangá Evandro? Por conta das onomatopeias usadas. O anime infelizmente não pode usar isso. E como o mangá está bem avançado. E vimos outro personagem usando esse mesmo poder de conversar à distância. Quando vamos olhar esse painel. Onde é mostrado um personagem conversando com outra à distância. Causando até mesmo um choque pelo uso do Haki. Há uma conexão que foi feita. E a principal dica é essa onomatopeia. Observem esse efeito sonoro. Isso aqui é usado para sugerir que algo está sendo encaixado. É o um efeito de conexão. E o mais curioso. Esse é o mesmo efeito usado quando o Luffy conversou com o Monosuke. Depois de ser jogado para fora de Onigashima. Passando sua mensagem de retorno. O Haki do Rei. Também tem efeitos de comunicação Nós vimos isso agora com o Luffy na água Depois que o Kaido jogou ele do telhado Ele está se comunicando Mesclando seu Haki de observação Com o Haki do Rei Para criar uma nova tonalidade Luffy claro usou isso de forma inconsciente E por isso ouro até colocou o Kaido Dizendo que o Luffy mesmo desacordado Consegue usar o Haki do Rei Justamente para futuramente explicar Como o Luffy conversou com eles desacordado Então é isso meus amigos, temos aqui um novo poder sendo usado, uma nova tonalidade alcançada pelo Luffy. Usando o haki do rei de forma inconsciente ele conseguiu mesclar com o haki de observação. Se lembrem que o haki de observação pode ser usado para escutar vozes. O Kobe quando despertou em Mario Ford temos lá em Skypie também. Temos o Omorosuke que fala bastante de escutar as vozes. Então é possível usar, mesclar os dois e projetar a sua voz para que as pessoas possam escutar. Tivemos sim uma nova tonalidade, um revestimento do rei. Com observação, para você que se perguntava o que poderia acontecer, tá aí, pelo menos um dos níveis já descobrimos o que acontece quando mescla com a visão futura, hein? <risos> que curioso agora. Tá bom, galera? É isso. Novo poder do Luffy adicionado na série quando surge já sabe que é haki do rei de forma inconsciente usada pelo Luffy. E se você gostou desse vídeo, deixa um likezão para eu saber, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.